Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Deus enviou Seu Filho amado No meio do deserto o milagre aconteceu Uma fonte continuou a Deus é tão Deus de Isaac Deus de Isaac É o mesmo que não deixe mais de qualquer jeito tinha o teu cavalo da chuva ah. Amor! Ah,